Aqui nesse vídeo eu vou mostrar para você que agora na tela do meu computador um padrão que está acertando absurdamente tudo soldado só que além do padrão eu vou te mostrar como configurar um bote ó que vai mandar pra você as entradas deste padrão automaticamente no seu telegram ou seja ao invés de você ter que ficar aqui na frente do computador esperando aquele padrão bater para você fazer uma entrada você vai configurar um bote e sempre que aquele padrão bater que é o padrão que eu vou te mostrar que agora que está com 100% de assertividade você vai receber as entradas automaticamente no seu bot. Olha só para você a quantidade de greens consecutivos aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha isso, ó. ó. Então eu vou te mostrar agora na tela do meu computador este padrão e como você pode configurar. Seja bem vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, olha só, na aula de hoje eu quero mostrar para você que agora na tela do meu computador um dos padrões que eu estou utilizando neste exato momento para mim mesmo e que está dando muito certo, neste exato momento para você ter uma noção, esse padrão está com 100% de assertividade e além do padrão que eu vou te mostrar, que você poderá né, pegar aqui e utilizar para você, para você fazer suas próprias entradas no futebol virtual, eu vou te mostrar como que você pode criar um bot, um robô, através de uma inteligência artificial, e através disso, toda vez que esse padrão que você vai configurar agora bater, você vai receber um alerta no seu Telegram. Ou seja, você não vai precisar ficar na frente do computador esperando esse padrão bater, analisando aqui, tá? Sempre que ele bater, automaticamente você já vai receber uma mensagem no seu Telegram com alguns minutos de antecedência para você fazer a entrada. Então, se você gostou dessa ideia se você gostou tanto da ideia do padrão que eu vou te mostrar que está com uma alta taxa de assistividade gostou dessa ideia do robô eu quero pedir para você uma coisa em troca tá que é totalmente de graça e que não leva 10 segundos que é deixar um like aqui no vídeo agora aproveita enquanto eu tô pedindo já clica no like para você não se inscrever já, já deixa um like para você não se esquecer e se inscreva no canal já é mais importante para você isso, que é para você não perder os próximos conteúdos. Eu sempre estou buscando trazer o melhor conteúdo aqui para você, está sempre lucrativo. Então, se você quer, de fato, ganhar dinheiro com isso, não deixe de se inscrever no canal aqui e ative o sininho, porque assim você não perderá os próximos conteúdos, que eu tenho certeza que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro, beleza? Bom, mas sem mais delongas, eu vou a, compartilhar a tela do meu computador aqui com você neste exato momento. Como você pode ver, estou dentro aqui do meu site de análise lembrando tá vou mostrar para você como que você vai fazer para configurar o robô aqui ó vou te mostrar os robôs que eu estou testando neste exato momento olha só eu estou com um aqui em teste que está com 94% de assertividade um outro que está com 97% e este daqui que está com 100% de assertividade e eu vou te mostrar aqui agora na tela do meu computador um dos padrões que eu estou utilizando e como que você vai configurar esse robô aqui beleza bom primeiro ponto de todos vamos para o, diretamente aqui para o padrão tá é, esse padrão é desse robô aqui ó deixa eu te mostrar olha só tá vendo aqui ó, ele mandou nas últimas 24 horas ó, 27 entradas, olha só para você ver, mandou na 27 entradas, deixa eu aumentar um pouco aqui as letras, vamos ver se fica mais fácil de você enxergar ó, então pronto ó, ele mandou aqui 27 entradas nas últimas 24 horas e acertou todas, tá, inclusive eu peguei uma agora aqui ó, a última entrada que eu recebi, olha, ó, está acontecendo, é, aconteceu agora há pouco ó, uma das últimas entradas ó, que é baseado num padrão de 3 a 2, tá? E se eu não me engano, deixa eu ver aqui, parece que chegou uma entrada agora, olha, no minuto 21.5, ó Na verdade já começou, eu não vi, vamos acompanhar aqui, vamos ver se já bateu, tá? No minuto 21.5 na Eurocup, beleza? Vamos ver se bateu esse padrão aqui já na Eurocup aqui, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver já bateu esse padrão aqui na Eurocup. Ó. Peraí. Pronto. Eurocup, minuto 5. Vamos ver. Tá 3 a 0. Ficou no minuto 5. Ou seja, tá acontecendo agora no minuto 8. Ó. Como você pode ver o padrão aqui. Vou te mostrar na tela do meu celular daqui a pouquinho. Mas vamos ver. Se sair um gol desse time de vermelho, já bate mais um green. Só que esse aqui eu acabei não pegando. Ó. A bola foi pra fora. Terminou o primeiro tempo. Vamos ver. Se a República Tcheca fizer um gol... Nós ganhamos a aposta, ó, ataque da Hungria 1 a 0, vamos ver se vai fazer 2 a 0 agora 2 a 0 Você a República Tcheca faz um gol e se mantivemos 100% Ó, ataque da, da, da República Tcheca Ó, vamos ver aí Pra fora a bola Outro ataque da República Tcheca Vamos ver se sai um gol agora para manter 100% o padrão Bola na entrada da área Gol, tá vendo? Mais um, olha aí pra você ver, ó Mais um padrão baseado no resultado de 3x2 Que eu vou te explicar aqui agora, ó Eu não tava esperando por essa entrada Pra você ver, ó Ele mandou a entrada enquanto eu estou aqui conversando com você, ó Eu fui te mostrar aqui a assertividade E vi que ele acabou de mandar uma entrada Só que não deu tempo de pegar essa entrada Porque eu estava gravando o um vídeo aqui, ó Foi o segundo jogo, ó 21.8 Então você viu aqui na tela, ó Acabou de bater Deixa eu compartilhar de novo Acabou de bater aqui ambas marcam, olha 2x1 nesse jogo aqui então, para você ver que o resultado realmente ele acontece aqui dentro, tá bom? Então, bom, ó, então como que funciona esse padrão? Ó? Daqui a pouquinho vai atualizar aqui, ó. 28 entradas e 28 greens, ok? Daqui a pouquinho vai, vai atualizar aqui, ó, continua 100% de assertividade. Então, como que funciona esse padrão aqui? Vamos lá, vou vir aqui para os horários. Esse padrão é baseado no resultado de 3 a 2. É muito simples te explicar esse padrão, vai ser muito fácil. Ó. Deixa eu só pesquisar um resultado de 3 a 2 aqui. Premiere, né? Acabou de acontecer um resultado de 3 a 2. Cadê aqui? Ó? Vamos pegar 3 a 2. Pronto. Aqui está. Eu vou desenhar aqui na tela também para ficar mais claro para você, só que eu vou te mostrar como você poderá criar o seu bot também. É, lembrando, primeiro ponto de todos aqui, vale ressaltar, tá? Para você ter acesso a todas essas informações aqui na tela, tá? Para você ter acesso a esses dados, aos resultados aqui sendo atualizados em tempo real, como eu estou te mostrando aqui agora, você precisa ter acesso ao site de análise, Ok? É, então eu vou deixar para você aqui na, no, abaixo desse vídeo aqui o link do site de análise, tá? Que te mostra todas essas informações, todos esses detalhes. Isso aqui para mim é fundamental para quem quer ganhar dinheiro com este mercado, porque você tem controle do mercado. Você consegue entender se o mercado tá bom ou não para você fazer uma operação e por aí vai. Tá? E aqui dentro vai estar tá a ferramenta para você criar os robôs também, ó. Tá vendo aqui em cima aqui onde está escrito aqui, olha, robôs customizados. Então aqui dentro que tá a, a, a ferramenta para você criar o seu bot para estar tá te avisando sempre das novas entradas que você vai receber, beleza? Então, vou deixar o link do site de análise aqui abaixo para você. Você vai clicar no link que tá aqui abaixo ou vai aparecer aqui no card, ó. Por aqui, em um dos desses dois cantos, acho que é no canto de cá, vai aparecer aí para você um cardzinho, só você clicar para você acessar lá, beleza? Então, pronto. Agora sim, sem mais delongas, vamos pro, pro, pro conteúdo aqui. Vamos lá. Voltando aqui, ó. Você vai vir aqui em horários, multi-horários, e aí você vai clicar no resultado de 3 a 2 para eu te mostrar primeiramente o resultado, ó. 3 a 2 ok então o site ele vai ele vai circular né ele vai marcar todos os resultados de 3 a 2 aqui então primeiramente eu quero te mostrar o padrão e vou te mostrar como que você vai montar esse padrão ó deixa eu só pegar uma corzinha diferente aqui pronto olha só então primeiro ponto o resultado que nós vamos usar para fazer as entradas é o resultado de 3 a 2 então temos o resultado de 3 a 2 aqui temos um outro resultado de 3 a 2 aqui certo temos outro resultado de 3 a 2 aqui e outro aqui beleza como que será feita essa entrada ó eu vou vir aqui no meu bot o bot que eu configurei de 3 a 2 vou clicar em editar ele que eu vou te mostrar como é que funciona a entrada aqui ó qual que é o segredo aqui dessa entrada tá a, a o segredo é após um resultado de 3 a 2 qualquer partida que terminar 3 a 2 você vai iniciar uma entrada imediatamente em ambas marcas nos três jogos a seguir aqui ó Entendeu? Então, deu um 3x2, no jogo seguinte você vai entrar em ambas marcam. ó, deu 3x2, imediatamente você vai entrar, ok, imediatamente. Nós temos duas opções, duas estratégias funcionam muito, você pode entrar imediatamente depois de um 3x2, ou você pode entrar um jogo após um 3x2. Então, por exemplo, aqui ó, teve um 3x2 aqui, correto? Teve esse 3x2 aqui. Então, você espera um jogo após o 3x2, tá vendo? Olha, esse jogo aqui, por exemplo, não bateu, ó. Você espera um jogo após o 3x2 e aí, logo após o primeiro jogo, depois do 3x2, você faz uma entrada, ó. Aqui, por exemplo, deu green, tá vendo? Vamos ver um outro aqui, se temos outro 3x2 pra gente dar esse exemplo aqui, ó. Digamos que fosse aqui também, ó. Esperando, tá? Então, deu esse 3x2 aqui, ó. Certo? Deu um 3x2 aqui. Então, você poderia, muito bem, esperar esse outro 3 a, é né, um jogo depois do 3 a 2 e iniciar uma entrada a partir daqui ó desse jogo ó, um jogo depois ou seja ó, também teria dado green aqui ó um 3 a 2 aqui em cima correto espera um jogo após o 3 a 2 e inicia uma entrada logo em seguida ó primeiro jogo aqui já bateu green ó então você tem essas duas opções ou entra imediatamente após um 3 a 2 ou espera um jogo depois do resultado 3 a 2 e inicia uma entrada em ambas marcam. Beleza? Pronto. Então esse é o padrão. Só que qual que é a desvantagem no caso desse padrão especificamente aqui? Que nesse padrão você precisa ficar querendo ou não tirar um tempo online. Então você precisa tirar um tempo para ficar na tela aqui do computador, entrar aqui, por exemplo, deixa eu compartilhar a tela, né? Você precisa aqui entrar aqui na bet365, certo? E você precisa ficar esperando, assistindo os jogos, esperando acontecer um 3 a 2. Porque é um padrão que é baseado assim meio que imediatamente, né? Então você vai fazer uma entrada depois de um resultado de 3x2. Então você meio que precisa ficar aqui na tela acompanhando os jogos esperando um 3x2 acontecer, certo? E um 3x2 ele não acontece a todo momento, ó. Então, querendo ou não, leva um bom tempo. Então você tem que ficar um bom tempo na frente da tela aqui aguardando um 3x2 acontecer. Qual que é o problema? É, aliás, qual que é a solução para isso? Você criar um bot que te avise toda vez que der um 3x2, e aí você sempre vai ser notificado sem ter que ficar aqui na frente do computador. É um padrão que está é 100%, que tá 100 assertivo neste momento, então vale frisar isso também para você, ok? Este padrão está 100% assertivo nas últimas 24 horas, não quer dizer que ele é 100% assertivo todos os dias, mas ele mantém uma taxa de assertividade ali acima de 90% comigo, pelo menos já tem, já tem mais ou menos uma semana que ele está com uma taxa de assertividade acima de 90%. Tem dias que está batendo 97%, 96%, o menor dia comigo aqui foi 91%. Hoje, por exemplo, está 100%. Nas últimas 24 horas foram 28 entradas, 28 greens, ok? Mas sempre mantendo uma assertividade muito boa. Então vale sempre o quê? Acompanhar. O que eu sempre falo é quando você cadastrar um padrão novo aqui na, na plataforma, quando você cadastrar um bot novo, com um novo padrão, testar esse bot por 2, 3 dias primeiro para ver se ele vai se manter com aquela média ali legal. Legal. Ok? E aí você vai sempre acompanhando, então eu sempre acompanha. Por exemplo, eu olho e vejo, poxa, hoje ele tá 95%, então tá muito bom. Se chegou num determinado dia, ele tá abaixo de 90%, tipo 86, 85, eu nem entro naquele dia, eu espero. Porque geralmente no dia seguinte ele volta a ficar muito bom de novo, tá? Então eu sempre acompanhando. Mas aí, como é que eu faço para criar esse bot agora, Júnior? Eu quero criar um bot pra, pra, é, baseado no resultado de 3 a 2. Como é que eu faço? Bom, aqui no site de análise, ó, você vai clicar neste botão aqui, tá vendo, ó? Você vai clicar nesse botão onde está escrito aqui, ó, opa, deixa eu compartilhar a tela. Você vai clicar neste botão que está escrito aqui, ó, Robôs Customizados, dentro do site de análise. Lembrando, estou deixando o link do site aqui abaixo para você. Então, você vai clicar aqui, ó, dentro, é, neste botão aqui escrito Robôs Customizados, ó. Agora você clica neste botão de Robôs Customizados, vai abrir uma tela para você, ok? Onde vai te mostrar todos os robôs que você poderá configurar, tá? É, lembrando que, primeiramente, né, você precisa sincronizar a plataforma aqui, ó. Primeiramente, você vai precisar sincronizar a plataforma com o seu Telegram. Só que aqui dentro, ó, da própria plataforma, é, tem uma aba de tutoriais aqui, olha, aqui no canto da tela aqui embaixo tem uma aba escrito tutoriais, tá bom? Mas também você recebe, quando você adquire o site de análise, você recebe um e-mail com login uma senha onde você vai para dentro de um curso, Tá? É, então lá dentro eu ensino você a, a melhorar as suas análises, ensino você a identificar padrões, eu vou liberar mais padrões lá dentro também para quem quiser alguns padrões que eu uso para mim E você vai aprender a analisar o mercado para você mesmo identificar padrões para você também, ok? Então é, tem todo um tutorial, todo um passo a passo para você Então para você criar o seu bot você vai clicar aqui, ó, tá vendo onde está escrito aqui, ó, criar novo robô Ok, depois você fazer toda a configuração, né? você vai sincronizar o teu, a tua plataforma com o Telegram, mas isso ensina para você aqui nos tutoriais. Pronto, neste caso nós vamos fazer este padrão que é baseado no resultado de 3 a 2 que eu acabei de te mostrar. Então eu vou te ensinar aqui na tela a fazer esse padrão, mas dentro do, do, do da, daqui da área de membros do curso, do site de análise, eu ensino você como que você faz para configurar outros padrões se você quiser, aí, caso você identifique como é que você faz para configurar, beleza? Então eu vou te mostrar isso, vamos voltar para a tela aqui do computador. Beleza, então nós queremos o padrão de 3 a 2 Então aqui, olha, primeiramente você vai dar um nome para o seu padrão, ok? Então digamos que você, um nome para o seu bot, tá? Então digamos que eu vou colocar aqui, ó Padrão 3x2, pronto Porque aí, olha, na entrada ele chega me avisando Só para te mostrar aqui novamente, ó Porque na hora que o robô te mandar uma entrada Ele vai te avisar, olha aqui, ó O título desse, dessa entrada meio que, ó Padrão 3A2, que foi essa entrada que nós acabamos de pegar, ele já notificou como Green. Só que eu tenho outros, ó. Aqui embaixo tá escrito, olha, Robô Junior. É um outro padrão meu. Aqui em cima tem mais um outro, deixa eu te mostrar aqui, olha. Teste, tá vendo? A2GA. É uma sigla que eu uso, na qual eu identifico qual que é aquele padrão. Que no caso aqui é ambas marcam dois gols e ambas marcam, ok? Eu vou liberar esse padrão dentro do site também que também tá muito assertivo olha ele mandou 85 entradas em 24 horas acertou 82 absurdo tá então é isso então você vai dar um nome aqui para o seu padrão beleza voltando aqui para a tela e aí, como que você vai criar este padrão primeiro ponto você vai clicar aqui ó neste botão onde está escrito aqui padrão onde nós vamos primeiramente mostrar qual que é o padrão e depois qual que será a entrada então aqui você vai deixar escrito padrão aqui em cima você pode selecionar os campeonatos só que eu quero todos Tá? Mas digamos que você quisesse que fosse só a Euro e Sul-Americana, por exemplo ó, Você pode dar um x aqui e deixar só, aliás, Copa do Mundo Sul-Americana Mas eu quero todos, então você dá um clique aqui e seleciona todos os campeonatos Pronto, beleza? Agora aqui, olha, onde está escrito Casa Vence, ó, tem todos os mercados Então você consegue criar um padrão baseado para tudo Baseado para Over 2,5, é, Over 3,5, Under, para ambas marcam Para números exatos de gols, para Casa Vence e por aí vai No nosso caso, nós queremos um padrão Baseado no resultado de 3 a 2 para ambas marcam, correto? Então vamos lá, ó. Então, o padrão é o resultado de 3 a 2 Então você vai pesquisar o resultado de 3 a 2 aqui, ó Tem que ser o resultado de 3 a 2 FT aqui, ó Ok? Então eu vou clicar no resultado de 3 a 2 FT E aqui eu vou clicar em qualquer casinha Essas casinhas aqui, só para você entender melhor, para deixar bem explicado Essas casinhas aqui é como se fossem essas casinhas aqui, ó Ok? Então você vai clicar aqui em uma Por exemplo, ó, vou dar um clique aqui nessa cliquei nessa e vou clicar em salvar pronto então eu marquei que é um resultado de 3 a 2 aqui e aí eu vou explicar para o robô ou eu vou explicar para a plataforma o quê? eu quero que o robô me mande uma entrada quando der um 3 a 2 correto vamos lá aí eu expliquei que tem duas formas de você mandar a entrada logo após um 3 a 2 ou né quando der o um 3 a 2 esperar um jogo e depois desse jogo mandar a entrada em ambas marcam então primeiramente eu vou te mostrar como fazer mandando logo após o 3 a 2 depois eu vou te mostrar como que você pode fazer esperando um jogo para depois mandar ok então pronto ó, aqui tá o 3 a 2, correto agora eu vou clicar aqui novamente ó, em tipo agora eu vou mandar vou desenhar a entrada então, eu vou clicar aqui em entrada o mercado ambas marcam eu quero uma entrada baseada no mercado de ambas marcam correto então eu vou clicar aqui ó ambas marcam sim Ok? E eu quero que o resultado venha. Eu quero que o robô me mande a entrada logo após o 3x2, certo? Então eu vou clicar aqui, ó. Logo após o 3x2, eu vou dar um clique aqui. Vou clicar em salvar. Dou outro clique aqui. Vou clicar em salvar. Digamos que eu queira fazer a entrada com três jogos, tá? Então eu dou outro clique aqui e clico em salvar. Pronto. Júnior, mas eu quero uma entrada só com dois jogos. Então você clica aqui, ó. E coloca deles, é, deletar o selecionado. Pronto, ó. Vai ser uma entrada somente com dois jogos. Você fala assim, Júnior, não, eu quero uma entrada com quatro partidas. Então você clica aqui novamente, clica em salvar, clica aqui novamente e clica em salvar. Pronto, ó. Se você colocar sete aqui, ó, ele vai te mandar uma entrada baseada em sete jogos. É claro que não é o que nós recomendamos, né? que De, de maneira exata. No máximo, quatro partidas. Mas geralmente ainda a galera faz em três. Pronto. A partir do momento que você clicou aqui, ó, você fez esse desenho, ou seja, ó, o que que você desenhou que após um 3A2 ele vai me mandar uma entrada baseada em ambas marcam aqui, ó logo após o 3A2, e aí você vai clicar aqui em criar robô, a partir do momento que você clicar em criar o robô assim que esse padrão bater aqui dentro do site de análise você receberá essa entrada já no seu telegram tá, e aí outro detalhe importante, tá, que aqui dentro, ó você vai configurar também a sua entrada Então você vai clicar aqui em layout de sinal ó. Você vai desenhar como que você quer que a entrada chegue para você Não se preocupe que aqui dentro dos tutoriais que eu te falei Dentro do curso e aqui nessa aba de tutoriais também te ensina como fazer isso tá? Então você vai desenhar como que você quer que chegue a entrada para você aqui, ó. Mas é basicamente isso aqui que eu acabei de te mostrar ok? Agora eu vou te mostrar, Júnior, mas eu quero desenhar um robô é, Que ele mande uma entrada baseada no resultado de 3x2 esperando um jogo Como é que eu faço? Muito simples, ó novamente você vai clicar aqui ó, em padrão ok padrão você vai escolher o resultado de 3 a 2 né que é o resultado baseado no qual você quer que o robô mande de entrada então, você vai clicar aqui ó resultado de 3 a 2 e vai dar um clique aqui em qualquer lugar lembra Clicou aqui ó clicou em salvar pronto ó, vai aparecer um 3 a 2 aqui dentro ó você quer que ele te mande de entrada um jogo depois do 3 a 2 não é? tem um 3 a 2 vai esperar uma partida e depois vai mandar Então o que você vai fazer agora vai clicar aqui em tipo, vai vir em entrada. Agora eu quero desenhar a minha entrada. A entrada vai ser com o mercado. Ambas marcam, correto? Então você vai clicar aqui, ó, em ambas marcam sim. E qual que é o desenho? Você vai esperar um jogo. Então depois de um jogo, ó, tu vai pular um quadradinho e vai fazer o desenho aqui, ó, clicou no verdinho, salvou. Clicou no verdinho, salvou. Clicou no verdinho, salvou. Pronto. O que que você desenhou na plataforma, ó? Depois de um 3 a 2, né? Na hora que der um 3 a 2, Tu vai esperar uma partida aqui e vai mandar pra mim três jogos baseados em ambas marcam, que é uma entrada, pra mim fazer uma entrada em ambas marcam. Entende? Então é isso. Simplesmente isso daqui pra você fazer o desenho do padrão de 3 a 2 pra você, pra você criar um bot pra você aí no, é, no, no, no padrão de 3 a 2. E esse que eu desenhei pra você, que estamos aí neste exato momento, vamos voltar aqui pra ver. É, estamos, se eu não me engano, com 28 greens, é, 28 entradas e 28 greens. Olha só, sempre de assertividade. Lembrando, tá... Tem que sempre estar acompanhando. Não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo. Pode ser que um dia depois, três dias, cinco dias depois, esse padrão já não esteja com 100%. Talvez possa estar com 90%, pode estar com 80%, pode estar com 95%, pode estar com 97%. Não sei, aí é sempre legal ir acompanhando os padrões. Lembrando que pode ser que num dia aquele padrão não esteja tão bom, pode ser que no outro ele já esteja como hoje, por exemplo, 100%. Ontem estava com 94%, que já é uma certeza. Para mim, acima de 90%, é uma assertividade absurda de um padrão, tá? Se você for inteligente, com padrões que estão na média de 90% para cima, você consegue fazer 200, 300, 400, 500 reais todos os dias, de forma simples e rápida, é, sem se expor muito no mercado. Eu acho que o maior segredo é não se expor demais no mercado. Não querer ficar, por exemplo, não querer pegar as 28 entradas. É fazer sua meta do dia boa, é achar um padrão assertivo para você fazer as suas entradas do dia ali, baseado na sua meta, bateu sua meta e pronto sacou? E sempre está acompanhando. Olha, eu tenho outros padrões aqui, ó. Por exemplo, neste exato momento, olha que estamos com, olha aqui esse daqui, olha, 96% de assertividade, ó. Ele mandou 82 entradas e acertou 79. 82 entradas e errou só 3, vamos dizer assim, né? Teve 3 reds apenas. E tem esse outro aqui também que está muito bom, olha, 94. Ele mandou 102 entradas e acertou 96. Também está muito bom. Eu estou pensando em liberar esses outros aqui também futuramente lá dentro do site de análise para os alunos, tá? Mas é isso. Então, é o seguinte, soldado. Este é o padrão de 3 a 2. Você pode simplesmente ficar acompanhando o mercado aí sem ter o site de análise, né? Aguardar da Lantares A2 e fazer uma entrada que essa atividade está muito boa, ok? Ou você pode também ter acesso ao site de análise, você mesmo acompanhar o mercado em tempo real, ver como que o mercado está bom, testar novos padrões, né? Buscar aí, encontrar novos padrões e também criar isso daí com o bot que te avisa, beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, primeiramente, novamente, deixa o seu like, porque o seu like me ajuda muito, ajuda muito o nosso time, os nossos vídeos, alcançar mais pessoas a terem resultados também neste negócio. Se inscreva no canal e o link do site de análise, se você quiser saber mais sobre o site de análise, vai estar aqui na descrição do vídeo e os meus contatos no Instagram, WhatsApp também vai estar aqui abaixo, caso você queira tirar dúvidas, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo e valeu, soldado, até mais. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo aí, família.